Você não vai acreditar, 70 milhões, mais de 70 milhões no Clash of Clans, é possível? Se liga só, aqui no canal Bruno Clash. E aí Clashers, beleza? Bora Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já voltamos? Sim, já voltamos, manos, com muita coisa legal este ano Primeiro vídeo do ano, mano, isso mesmo, primeiro vídeo do ano, pra vocês começarem com tudo Então, bora lá, porque tá demais, mano, tá demais esse ano Bom, é o seguinte, mano, 70 milhões, mais de 70 milhões no Clash of Clans, é possível? Sim, é possível, eu tô milionário, mano Imagina você com mais 70 milhões, o que você faria? Eu vou mostrar o que eu vou fazer, quer dizer, vou tentar fazer e tudo vai depender do que a gente vai é, caminhar De como a gente vai caminhar aí nesse nosso caminho aqui no Clash of Clans, esse primeiro vídeo do ano, mano É o seguinte, bom, acabou a temporada, você já sabe, acabou a temporada, já recebi aí as recompensas 32 milhões de ouro tô 30 milhões de, de Elixir e mais 300 mil de Dark Isso mesmo, bom, além disso, além disso Ainda vamos poder comprar o um novo passo de batalha Vamos ter que, vamos dar uma olhada também nas novidades, o que chegou pra gente galera Isso mesmo, tem muita coisa, muita coisa legal, muita coisa legal Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer aí Pra poder conseguir aí dar andamento e começar com essa loucura é o seguinte, vir aqui em configurações Ir aqui em mais configurações E apoiar o Bruno Clash na loja Isso mesmo, se você não tiver apoiando Você vem aqui e clica e escreve Bruno Clash Tudo junto, da mesma forma que tá aí aparecendo pra vocês Pra vocês poderem apoiar o Bruno Clash na loja E quem me apoiar, manda pra mim lá no Instagram Um print apoiando, porque ó Olha que beleza que eu tenho pra vocês, sortear pra vocês, ó Eu vou sortear pra quem apoiar Então apoiou, manda o um brinde lá, mano Eu já entreguei dois, hein Vou entregar mais peca ainda esse mês, então Não esqueça, apoia lá, printa e me manda Porque, ó, você pode ganhar uma peca dessa, mano Tá linda demais, mano Bom, mas é o seguinte Enquanto vocês fazem isso, apoiam, me manda lá e tudo que vocês comprarem, vocês vão me ajudar também, apoiar o canal. Não precisa pagar nada. É totalmente gratuito pra vocês. Beleza? Bom, vamos fazer o seguinte. Temos algumas coisas pra fazer aqui, rapaziada. Sim, temos algumas coisas pra fazer. Mas, agora que eu já apoiei, agora eu já posso, primeiramente, comprar o meu novo bilhete dourado. Com aí a recompensa muito linda que eu achei. Que é o novo... O nosso novo Guardião Primitivo Olha que lindo que ele tá, mano O Guardião Primitivo tá muito bonito realmente, mano Quero muito ver como ele, como ele tá na prática também Então a gente vai precisar liberar ele Mas pra isso a gente precisa do Bilhete Dourado Então, bora adquirir aí o Bilhete Dourado agora, rapaziada É isso, já tá completa a transação Comprei aí o Bilhete Dourado Apoiando o Bruno Clash na loja É claro, como você também vai fazer também então, já estamos aí com tudo encaminhado Já dá pra gente poder brigar aí, pra poder conseguir aí é, A nova skin do Guardião Primitivo Também tem livro de herói. Tem também aí o Dark pra caramba Runa de Ouro, de Elixir Tem Runa do, de Ouro Construtor Tem muita coisa pra gente, muita coisa bacana, galera Bom, mas o que a gente precisa saber é o seguinte Olha o que eu vou fazer Você falou que tinha 70 milhões pra gastar, Bruno? Mas você tem... 62, 63, vai Calma galera, porque é o seguinte Não acabou por aqui Temos muitas, mas muitas promoções Pra comprar aqui e fazer a loucura Bom, temos aqui bastante livros Temos livros do Universal, da Construção, dos Heróis Temos também da Luta E tem aí 8 mil de Elixir e também tem 100 mil de Dark, mano, além, é claro, das poções ainda que tem aqui Vamos comprar tudo apoiando o Bruno Clash na loja, então, bora comprar uma por uma A feira do livro já foi, hein, compramos aqui, muito bom Agora vamos comprar aqui a mistura de herói, partiu então, agora É isso, compramos a mistura de herói, muito legal, agora vamos com. Nossa, olha o que é de Dark, meu amigo Olha o que é de Dark. Vamos agora comprar a última, que é o espírito de luta. Então... Partiu. É isso, compramos Tudo comprado aqui, meus amigos Agora o negócio tá lindo Agora sim, agora temos 70 Mais de 70 milhões Pra gastar aí em ouro e elixir E temos 403 mil Em dark, meus amigos É muita coisa, mano É muita coisa Bom, a gente precisa dar um caminho pra isso tudo Ou pelo menos tentar dar um caminho pra isso tudo A gente tá com 5 construtores Todos ocupados, mas mas a gente pode fazer algumas brincadeiras, por quê? Porque a gente conseguiu alguns livros, né, como eu disse Tem livro dos do heróis, livro universal, livro da construção, livro de tudo aqui Então a gente tem aqui como dar aquela pequena ajudada aí pra poder fechar tudo Bom, a gente vai vir aqui pegar já com um livro, esse daqui, ó Concluir agora o disseminador pra liberar, é o que tem mais tempo aqui Dentre os que estão aqui, o disseminador e constrói, e finaliza ele com o livro da construção, conseguindo aí liberar o disseminador, olha que da hora mano, cadê, cadê o disseminador aqui, cadê o disseminador, disseminador, tá um aqui ó, um tá aqui que é o nível 1 e o outro tá aqui ó, o outro aqui tá lindão, nível 2 ó. ó, que bonito hein mano, meu amigo ficou realmente muito bonitão hein da hora demais, ficou legal demais. Bom, agora a gente já tem um construtor livre, né? Mas a gente pode tentar ver aqui, ó. Tem torre do mago pra liberar. Tá, mas ele tem ali o livro universal. Eu acho que é melhor gastar com outra coisa. O outro disseminador, por exemplo, pode ser feito assim. Mas o que eu quero fazer também é passar a minha campeã real. Passar a minha campeã real. Só que eu vou liberar ela com gema, porque... Eu quero fazer outra coisa, eu quero botar ela no nível maior Então, vamos liberar ela com gema, 596 Beleza, ela tá nível 11 Agora a gente vai botar aí 230 mil Hum, 230 mil, não vai dar pra botar duas vezes ela não Infelizmente, hein Bom, mas a gente consegue colocar ela pro nível 12 230 mil Hum, vamos que vamos então 230 mil e já liberar ela, já liberar ela Aqui ó, concluir agora, já liberamos nível 12 Sobrou 170 mil ainda, hein 170 mil, muito bacana, hein? Bom, a gente ainda tem aqui como fazer algumas coisas também, hein? Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Tem torre do mago pra liberar universal. Não, mas eu vou fazer outra coisa. É o seguinte, o que eu vou fazer é melhorar o maior, o mais caro aí, pra poder diminuir tempo. Ó, 17 mil é a torre, as duas torres inferno e também o disseminador. Então, eu vou fazer o outro desse, disseminador. Vou fazer o outro disseminador aqui. 17K de ouro. Já botei. Já concluí aqui com o livro universal. 17K de ouro. Então, os dois disseminadores já estão no nível 2 aí, que é o nível máximo, né? Então, top demais, mano. Deixa eu ver agora o que, que a gente tem ainda de livros. Deixa eu ver. Eu tenho ainda o livro da do herói. Tem o livro de feitiço. E tem o livro aqui de... de melhoria de tropa também, né? A gente não consegue mais agora finalizar. Uma construção. Mas a gente consegue finalizar ainda. Deixa eu ver aqui. São 235. Hein? Meu amigo, é muito complicado. É muito complicado. Isso aqui, ó. Cabe 300. Então dá pra gente fazer uma brincadeira ainda. Ficar na loucura e tentar conseguir melhorar. Bom, deixa eu ver o que tem aqui ainda. Tem 9 dias, 7 dias e 1 um dia. Deixa eu ver. A gente não vai conseguir. A gente vai conseguir terminar só. É, só herói eu teria. Meu Deus, que doideira. Eu não vou ter como mais farmar. Eu não vou ter como farmar mais, mano Vou até ter que trocar meu layout, mano Porque senão a galera vai roubar tudo, mano Vai ter que roubar... A galera vai roubar tudo, não tem jeito E eu tô aqui na campeão, né? Imagina a doideira que vai ser isso daqui A gente vai precisar dar uma ajuda aqui, né? Tentar... Finalizar aqui a mina aérea guiada 260 não vai dar Meu amigo, acho que não vai conseguir não, hein? Vamos fazer o seguinte Vamos usar aí o que a gente ainda tem Vamos de elixir aqui, vamos ver o que de elixir Tem a oficina, tem o grande guardião Isso é muito bom, grande guardião Em ouro Em elixir, na verdade, cadê o grande guardião? Cadê o grande guardião? Tá aqui, ó Grande guardião, vamos botar ele para o nível 44 Dá pra colocar no 45 se pá, hein Ó, hum, que beleza, mano Vamos finalizar ele Finalizar ele pro 44 Então ele já tá 44, aqui é isso, cadê? Cadê ele, cadê ele? Tá aqui embaixo, acho Não, cadê ele? Meu Deus, cadê o grande guardião? Cadê você, meu amigo? Cadê você, meu amigo? Meu Deus, sumiu, sumiu. O bicho sumiu, mano. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. 44. Ah, boa. 44. E a gente consegue colocar ele no 45, mano. Então, grande guardião pro nível... 45, mano Agora sim o negócio começa a melhorar, hein Já começamos a melhorar aí os nossos Nossos heróis, já dá uma boa de uma ajuda Já tá mais tranquilo o negócio Bom, a gente ainda tem aí, ó É... Ah, deixa eu coletar, coletar tudo que a gente tem de De ouro, elixir A gente tem aqui alguma coisa também, provavelmente A gente tem 600 mil de... Beleza, mais uma coleta aqui E agora eu vou fazer o seguinte Acho que eu vou colo colocar mais uma construção Um, um dia, beleza Tá, vamos colocar mais uma construção. Tô agora na dúvida se eu boto uma Torre Inferno ou se eu boto uma outra Torre do Mago. Acho que eu vou botar uma outra Torre do Mago ou uma X-Besta, hein? Hum... Complicado. Eu vou colocar uma X-Besta uma X-Besta pra ficar uma de cada, entendeu? Pra não ficar tão doido o negócio. 16 milhões, mano. 16 milhões, mano. Bom, bora lá então. 16 milhões já foi. Mano do céu, 16 milhões. Milhões, zeramos, zeramos tudo O negócio ficou realmente doido Olha o que eu gastei de grana Olha o que eu gastei de grana, mano Uma loucura, mano Meu Deus do céu, deixa eu ver o que acontece aqui ainda Temos ainda pra finalizar Dá pra fazer uma tropa, dá pra fazer uma tropa Não sei se ainda tem... Ah, tem aqui ainda O, o dragãozão ainda Sendo feito, a gente vai ter que Finalizar e depois botar uma outra Acho que é mais fácil Dar uma acelerada nela, né? Dar uma acelerada nela, não vou gastar por enquanto. Vou deixar ali, vou acelerar ele ali pra poder ver se melhora um pouco também. E a gente. Deixa eu ver, é isso? Deixa eu ver. Tá, é isso mesmo. Boa. E aí, a gente, na sequência, a gente tenta botar mais um outro mais uma outra tropa pra dar aquela atualizada. O bom é que a gente tá com todos os construtores trabalhando. Tem ex-besta, tem torre do mago, tem grande guardião, tem torre inferno e tem mina aérea. Tudo sendo atualizado. Ah, galera, não sei se vocês viram também, ó. Deixa eu até tirar daqui pra vocês poderem ver. Eu já fiz alguns muros também. Olha que loucura, mano. Os muros nível 14 ali, ó. Já estão começando a, a aparecer na vila. Meu Deus do céu. É uma doideira, mas tá aí, ó. Tá começando, tá começando a colar, hein. Vamos ver o que vai dar isso aqui, hein. Bom. É isso galera, tá conseguindo, tamo conseguindo aqui dar andamento, o negócio tá rolando, então bora ver o que vai acontecer nessa vila maravilhosa, que logo mais a gente vai deixar mais full aí do que nunca, beleza? Muito bom, e você? Já que fez muita coisa nesse primeiro dia... De Clash of Clans na temporada nova Já mexeu muito, já conseguiu Dar uma melhorada em tudo aí, nos seus heróis Em todas as outras coisas aí que você tem Se liga só, aproveita Mano, temporada acabou, começou outra agora Então começamos mais uma temporada Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se você curtiu Já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal Porque voltaremos com muito Vídeo agora em 2020 2020 Então é isso mano, estamos junto, é nóis Um abraço, falou foi!